Oi Driver! Lucas aqui e hoje eu estou abrindo mais novo quadro do canal, ao qual se chama Ask Lucas, um quadro exclusivo para você que é inscrito do canal. Ao qual eu vou responder as suas dúvidas diretamente em vídeo e eu tenho certeza que a sua dúvida pode ser também a dúvida de muitos outros motoristas. Então se você também quer ter alguma dúvida respondida, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu posto na minha comunidade, alguns dias antes, a solicitação de suas perguntas. E assim você pode ter a chance de aparecer também aqui no canal. Então já senta o dedo no botão de like e vem comigo. Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Samuel Ferreira. Fala Lucas, te acompanho há bastante tempo, mês que vem eu vou alugar um carro para trabalhar na plataforma, você me recomendaria um carro hatch ou sedã para já entrar em uma categoria superior logo de início? Olha, se você está pensando em trabalhar com motorista e aplicativo, a melhor opção, claro, é você pegar um carro que vai entrar numa categoria superior. Já que você vai ao lugar, que é um grande ponto positivo na hora de escolher um carro, porque você pode escolher qualquer carro que entra nessas categorias, eu recomendo que você pegue um Versa ou um Siena que já entra na categoria Comfort e Bag, e assim você vai ter um maior rendimento quando pegar esses tipos de corrida. O próximo, Hércules Silva. Tenho 22 anos, trabalho em emprego registrado e recebo R$ 1.700 na carteira, mas com todos os descontos acho que eu pego uns R$ 1.400, então eu estou querendo sair do meu emprego para ficar só nos app's, o que você acha? Olha, eu não recomendo ninguém a sair do seu emprego fixo para trabalhar como motorista de aplicativo, porque como eu sempre digo, não é legal você trocar o certo pelo duvidoso. O que você deve fazer antes de querer tomar uma atitude radical dessa? Primeiro faça um teste, alugue um carro pegue emprestado e trabalhe nos finais de semanas. Se você vê que realmente o trabalho de motorista de aplicativo é para você, então você vai lá e toma a decisão que você acha certa, beleza? Então o próximo é o Wellington Batista Jr. Oi Lucas, bom dia, sou motorista de aplicativo aqui em São Luís MA, queria tirar uma dúvida contigo, por que as avaliações que os passageiros dão não aparecem em tempo real? Gostaria também de mandar um abraço para o aí. E eu vou responder essa pergunta que eu tenho certeza que é uma grande dúvida de grande parte dos motoristas. A Uber, a 99 todos os aplicativos aí em geral que tem um sistema de avaliações, eles tentam o máximo preservar a segurança do passageiro. Então não é sempre que a avaliação que o passageiro te der vai cair na hora. Por quê? Porque se um passageiro te avalia com uma estrela, com certeza você vai querer tirar satisfação com ele. E é por isso que os aplicativos eles dão uma margem de 3 a 5 dias quando o passageiro dá uma avaliação abaixo de 4 estrelas. Eu até mesmo já postei um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card aqui em cima que mostra exatamente que a avaliação não cai na hora, mas todos aqueles registros como carro sujo e tudo mais, sim, cai na hora e você já pode saber que o passageiro te avaliou mal depois da corrida, mas a avaliação em estrela cai só um tempo depois. Fora que também tem os casos que os passageiros eles podem avaliar você até uma semana depois da corrida. Então às vezes o passageiro chega em casa, deixa lá o aplicativo parado, aí quando for utilizar novamente o aplicativo, vê lá que tem as opções de avaliação e te avalia conforme ele achar melhor ali, por isso que geralmente não cai na hora. Então vamos para a próxima pergunta, Ederson Rodrigues, afinal qual o melhor, Uber, 9.9 Pop ou táxi? Hum, essa é uma boa pergunta, hein? Bom. Eu acredito que o melhor aplicativo é aquele que estiver te dando melhores condições de gerar receita. Então eu nunca recomendo você trabalhar somente com o um aplicativo. Se a Uber está te dando mais promoções, está te dando mais condições de você gerar uma receita melhor, vá de Uber. Se a 99 está te gerando melhores promoções, melhores receitas, vá de 99. Agora táxi, eu não sei dizer, porque eu nunca peguei um táxi na mão. E eu recomendo você fazer como eu sempre faço, ligo todos os aplicativos na região, o primeiro que tocar eu vou nele. Então vamos para o próximo, o Arley Coutinho. Olá, minha CNH é permissão, em março eu vou pegar a minha definitiva, consigo ser motorista em março? Sim, se você for pegar definitiva em março não importa a quantidade de tempo que você tem de definitiva, o que importa é só você ter a definitiva com a EAR na carteira. Assim você envia para o aplicativo e em um prazo máximo de até 15 dias eles aprovam o seu cadastro. E você já pode fazer as suas primeiras vamos. corridas. Então vamos para o próximo. Alex, ninguém nunca relata exatamente como o passageiro paga o pedágio. Está incluído no preço da viagem ou eu devo chegar no pedágio e falar, paga aí? Olha, essa eu tenho certeza que também é uma grande dúvida dos motoristas iniciantes. Todo pedágio é calculado diretamente no aplicativo. Assim que o passageiro ele faz o cálculo da viagem ele do ponto A ao ponto B, ele já vai calcular se tiver algum pedágio no caminho e será já cobrado do passageiro. Você não deve cobrar quando passar na cancela. Você vai tirar o dinheiro do seu próprio bolso e assim que encerrar a corrida, você pode ir lá até consultar nos detalhes do seu ganho, que foi incluído um extra do pedágio. Então nunca cobre do passageiro, isso pode dar dor de cabeça para você. Próxima pergunta, José Paulo, qual a nota a Uber disponibiliza para motorista iniciante? Todo motorista iniciante que acabou de fazer o cadastro na plataforma, pode ser qualquer aplicativo, você vai iniciar com a nota 5.0, tanto que esse é um dos motivos que fazem com que os motoristas iniciantes recebam mais corridas, porque quanto maior a sua nota, mais corridas você recebe, se você estiver numa região que tem vários outros motoristas. Isso eu já expliquei num outro vídeo que eu vou colocar aqui no card acima. Então, assim que você iniciar na plataforma, sua nota vai ser 5.0 e à medida que os passageiros forem te avaliando mal, vai caindo a sua nota, certo? O próximo é o Robson Fernando. Lucas, você Acha que ainda vale a pena ser motorista de aplicativo em 2020? Olha essa é uma boa pergunta, hein? 2020 é um ano que promete muitas mudanças nos aplicativos. Até o momento sim dá para trabalhar como motorista de aplicativo, mas eu acho assim particularmente que só dá para pagar as contas. Até um tempo atrás, 2015, 2016, dava para tirar um bom dinheirinho trabalhando com motorista de aplicativo. Hoje tem muito motorista na rua, o que faz com que você receba menos quantidades de corridas do que você recebia um tempo atrás. E também tem a questão do combustível que aumentou muito e as tarifas estão congeladas. Então dá sim para você trabalhar com motorista de aplicativo em 2020. Mas saiba que você não vai enriquecer, se você está pensando em tirar muito dinheiro trabalhando com motorista de aplicativo, é que nem eu já postei no vídeo anterior, tire seu cavalinho da chuva que você não vai ficar rico trabalhando com motorista de aplicativo, mas dá sim para pagar as contas até você conseguir algo melhor para você poder sustentar a sua casa, beleza? Bom esse é o vídeo de hoje, espero que realmente tenha sanado todas as dúvidas, esse quadro vai ser postado toda semana, então você pode mandar suas dúvidas nos comentários de qualquer vídeo, ou na comunidade que é exclusiva para os inscritos, todas as perguntas que forem feitas lá na comunidade, com certeza terá uma chance maior de cair aqui no vídeo que eu postar do Lucas. então não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada de novo, e também ter direito ao acesso a essa comunidade, beleza?